Olá, boa noite a todos e a todas, estamos aqui mais uma vez com vocês, agora sempre às terças-feiras, a partir das 19 horas. Hoje nosso tema é um tema que ficou pendente na semana anterior, porque é, na semana passada falaríamos, iríamos tratar sobre os processos eleitorais, alguns que aconteceram na cidade, falamos bastante sobre o CAMPREV, mas não deu tempo de falar do Conselho de Cultura, porque... Não é que não deu tempo, né? Na verdade, não teria como a gente falar do Conselho de Cultura, porque a apuração ainda não tinha sido divulgada. Já havia sido feita, já tinha sido realizada, mas não havia sido divulgada ainda, né? Então hoje, essa roda de hoje, ela é complementar, porque a gente vai falar do assunto que ficou pendente na semana anterior. Semana que vem, vamos falar do assunto do momento, nas redes sociais e, e também na, na, na mídia, é, a esquerda tem discutido muito isso, que é a questão da suspeição do Moro e, e, e da própria Lava Jato, né? tudo que tem vindo à tona aí no, no, nos últimos dias. Vamos tratar sobre isso na nossa próxima roda com um convidado especial, um velho amigo que estará de volta aqui com a gente. Ele que é campeão de audiência, toda vez que ele participa, bomba live. E então será um, um retorno, a gente tá muito feliz com a participação dele, mas é, é surpresa ainda, daqui a pouco eu vou dar esse spoiler para vocês em primeira mão, tá bom? Inicialmente eu queria pedir a todos e a todas que estão entrando na live agora, que compartilhem em grupos, compartilhem nas suas timelines, para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas possível e com essa live, e que é uma live do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, tá? O CCV, como a gente sempre fala, é, o CCV agora é, não está fazendo atividades presenciais, como normalmente a gente faz, mas a nossa sede continua lá e, e a gente continua tendo os boletos para pagar, né? Então, é, a ajuda sempre é bem-vinda, ainda mais nesse momento em que as formas de arrecadação alternativas que a gente tinha, principalmente é, Sebo, Bazar, Brechó e Aventura Gastronômica, que era um evento mensal onde a gente arrecadava bastante também. É, esses eventos são presenciais, eventos, ou, ou, no caso do Sebo, é, do Bazar, do Brechó, é um, um material que a gente tem para venda no, no, no CCV, e Enfim, a gente deixou de arrecadar por não poder está junto presencialmente, só virtualmente, né? Então, a sua doação, ela é ainda mais importante nesse momento. A Paulinha está acompanhando essa live, está no suporte técnico, e ela vai postar aí, na sequência, no, na caixinha de comentários, é, os dados do CCV para quem quiser fazer uma transferência de doação para o CCV, tá? Quem quiser fazer um PIX, é super prático, não tem taxa, quem quiser fazer um Pix, por gentileza, use o CNPJ do CCV. É através do CNPJ que você faz o nosso Pix, a nossa chave Pix, tá? É, que a Paula vai postar aí para vocês na caixinha de comentários, tá? É, me dê um feedback aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, porque eu vou falando aqui, e, mas a gente sempre fica numa, numa insegurança com relação a isso, tá? A live de hoje tem como tema o um novo Conselho de Política Cultural. Como eu já falei aqui, a gente vai conversar um pouco sobre o processo eleitoral do Conselho. Estou bastante animado com essa, essa, esse novo mandato de conselheiros e conselheiras que começa a partir de agora, um conselho bastante diverso e eu particularmente é, acho que é um conselho muito diferente de outras versões. É, o pessoal mais novo, é, que está militando é, atualmente, costuma fazer comparações com modelos de, de conselho mais recentes, né? E o tipo de conselho que me vem à tona, à tona me vem na cabeça quando eu penso em comparar, são modelos de, de conselhos lá do final dos anos 90, do comecinho dos anos 2000, e, e que eram modelos bastante toscos, né? Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Antes disso vou dar alguns informes, tá? É, sei que o próximo antivírus, um informe sobre o antivírus que a gente sempre fala, o próximo antivírus vai tratar um pouco desse tema é, de botar o bloco na rua, né? A conversa que o Lula teve com o Haddad, o Haddad deu uma entrevista que durou mais de uma hora onde ele defendeu o Lula o tempo todo nessa entrevista e a candidatura do Lula em 2022. E no finalzinho da, da entrevista, ele faz um comentário dizendo que, ao mesmo tempo que continuará defendendo a candidatura do Lula, anulação do, do processo a partir da suspeição do Moro, é, ele também vai continuar circulando pelo Brasil. Foi orientado pelo Lula a fazer isso. Né? E as manchetes todas são que o Lula lançou um, um, um candidato e enfim dão, dão até uma, uma certa impressão como se o Haddad tivesse passando Lula para trás, né? É, sugiro assistirem o programa Antivírus porque vai ter uma discussão bem interessante sobre esse tema. Tá? Próximo Antivírus na no canal do Página 13, ok? É, queria avisar que nós vamos começar os cursos do CCV, tá? Tem um curso sendo gestado pela professora Anselma Salles é, sobre literatura palestina, vai ser um curso muito legal, eu vou participar desse curso, estou aguardando começarem as inscrições para fazer a minha, porque é, vai ser um curso muito legal, tem professoras convidadas é, que não são de Campinas, que a Anselma é, convidou, e, enfim, tá, tá no forno esse curso, em breve sai. E vai ser um curso muito legal. Eu indico muito é, para quem tem interesse por literatura, é, esse curso vai ser muito legal. O curso de História da África já está mais adiantado. tá Então, vou dar aqui algumas informações já para que vocês se organizem. Todo ano chega gente, depois que termina o, o processo... É, de inscrição para o curso de História da África, sempre vem gente me cobrar, poxa, eu, eu queria ter participado, não tem mais vaga e tal, e nosso número de vagas agora é maior, porque a gente não vai estar tá necessariamente num espaço físico, então vai ser muito mais tranquilo esse ano, mas todo ano é, nós temos lista de espera, já chegamos a ter lista de espera aí com 100, 150 nomes para tentar fazer o curso de História da África, então... Fiquem atentos para fazer a inscrição, não percam os prazos para poder garantir a sua participação no curso, quem tiver interesse, tá bom? É, tem um folder que a gente compartilhou aí nas nossas redes, tanto na fanpage do CCD quanto é, nas redes é, pessoais do, dos, dos coordenadores, do pessoal que organiza o curso, tá? Acompanhe e faça uma inscrição direitinho, esse ano a inscrição será pelo site que eu vou divulgar aqui. Então é o seguinte, curso 2021 de História da África, é um curso com cinco módulos, né? O módulo 1, a África da Antiguidade ao colonialismo. O módulo 2, as resistências africanas do colonialismo ao neocolonialismo. O módulo 3, as lutas anticoloniais na África. O módulo 4, diáspora e resistência negra na América. E o módulo 5, a África atual. Nós vamos começar esse curso virtual, porque é o que é possível nessa situação que a gente está vivendo atualmente. No transcorrer do curso, se a gente evoluir para uma situação onde é possível fazer minimamente algum tipo de aglomeração, a gente vai, obviamente, é, migrando para presencial, porque é, é o que a gente gosta de fazer. Mas no momento, obviamente, que a gente vai respeitar todos os protocolos sanitários, não vamos ficar promovendo aglomeração antes de estar tá todo mundo devidamente imunizado, como a gente espera que esteja, né, quem sabe até o final desse curso, se a gente lutar e cobrar, quem sabe a gente não consegue é, vacinar um grande número de pessoas para que a gente possa terminar o curso em atividades presenciais, né, a gente não pode deixar de sonhar, e, mas com certeza só vai acontecer se a gente lutar, porque vontade política da parte de quem deveria estar organizando esse processo não existe, a gente já conversou sobre isso aqui, né, bom... É, o curso ele começa dia 13 de fevereiro e vai até o dia 7 de agosto, sempre aos sábados, das 9 horas às, até meio-dia. A taxa de inscrição é de 40 reais, é uma taxa quase que simbólica, tá? E é basicamente para manter o nosso espaço funcionando, para pagar nossas contas. Os professores são voluntários, eles não ganham para dar aula. É, os cursos do CCV são cursos de educação popular, né? É uma organização coletiva de trabalhador para trabalhador. E então essa taxa, na verdade, é para manutenção do nosso espaço físico. E também no nosso caso agora das aulas virtuais, site, provedor, é, tem uma série de custos aí que, que foram gerados e que a gente precisa dar conta. Por isso, esse valor de, de taxa de inscrição de R$ reais Dica. Tá? para quem não tiver R$40,00 disponível, mas está muito afim de fazer o curso, chama no PV, como diz a molecada aí, é, manda uma mensagem para mim, ou para o Leandro, é, ou para a Paula, enfim, entre em contato com a gente, conversa, e a gente vê o que, que pode ser feito. Não deixe de fazer o curso por causa da taxa, porque não, não tem fim lucrativo, né? a taxa é para arrecadar recurso, para manter o CCV funcionando, mas ninguém vai ficar de fora, de um curso como esse por causa da taxa, até porque a gente sabe que uma parte do público potencial para um curso como esse não vai ter mesmo os recursos para pagar. E não tem problema, entendeu? Entre em contato, a gente conversa e é super tranquilo isso, tá? Sem nenhum constrangimento, ok? A gente faz isso todos os anos. É... Então a programação completa está lá no site do CCD, que vocês têm que acessar ccv.org.br, ccev de Centro Cultural Esperança Vermelho, ccv.org.br e entra lá no site, abre lá e tem toda a programação do curso, com mais detalhes, nome dos professores, as aulas, as datas, está tudo lá, tá? Dá para se programar bonitinho, faça a inscrição por lá, por lá é possível pagar a taxa, se tiver algum problema com o pagamento da taxa, entre em contato com a gente, a gente vê uma alternativa sem problema nenhum, tá bom? Então é isso, curso de História da África, começando aí, esse que é o curso de 2021, se não me falha a memória, é a quinta edição do curso de História da África, um curso que já é sucesso e todos os anos e que você tem mais uma vez uma oportunidade para fazer esse curso, tá? É, bom... Vamos ver se tem mais informes aqui. É... Meu computador aqui é bem lento. E então demora um pouquinho para abrir aqui. Mas vamos lá. Praticamente funciona a válvula. Bom, é isso. Falei do curso de História da África. Falei sobre o antivírus. Falei sobre a pauta da semana que vem. A Valquíria está colocando aí que o Lula que o que Lula fez foi colocar o bloco na rua. Isso mesmo, Valquíria. Valquíria, semana que vem a nossa roda vai tratar desse tema e vai ser muito legal. Nós vamos discutir aqui a suspeição do Lula. E, e já revelo o grande spoiler de hoje. Nosso convidado é um grande camarada que já esteve aqui com a gente muitas vezes e que vai retornar para a roda de conversa do CCV, que é o Sérgio Albergaria. O Sérgio estará aqui com a gente mais uma vez e nós vamos discutir a suspeição do Lula, ok? É, bom, o que eu tinha de informe era isso, eu queria pedir para vocês para que é, ajudem, compartilhem é, essa live, façam ela chegar o maior número de pessoas possível. Boa noite, Jaqueline, está chegando também, em breve teremos uma disputa e vamos tomar aquele sindicato dos trabalhadores do Serviço Público Municipal dos Pelegos, e a Jaqueline é uma das pessoas que está encabeçando essa luta aí. Eu sou um dos cabos eleitorais, sou apoiador. Como sou do Camprev também, eu era candidato no processo eleitoral do, do Conselho de Cultura, mas eu, na verdade, fiquei, acabei ajudando é, na eleição do, do Camprev a, a eleição do Conselho de Cultura até que estava mais tranquila, né? e, e acabei ajudando como fiscal uma parte do meu tempo. É, companheiros e companheiras do CAMPREV. Agora, a nossa próxima batalha é tirar o sindicato dos trabalhadores do Serviço Público Municipal do controle da pelegada. Vai deixar de ser o sim de Jonas e vai voltar a ser um sindicato de trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal, livre dos interesses do prefeito. É, que a gente não sabe bem se é o, o, o Jonas Saad ou se é o Dário Donizete, né? Tá tudo meio meio confuso aí, e seja quem for, a gente vai tomar o, o sindicato da mão da pelegada para fazer luta né, a favor dos trabalhadores do serviço público municipal. Bom, vamos lá, queria abrir aqui algumas informações que eu vou ler, é, vou falar um pouco sobre o processo eleitoral do conselho, e enfim, esse... Antes, vou dar uma um informe aqui, Todas, toda terça-feira, toda a roda o pessoal pede, né, a guida, é, a guida vem tá se recuperando, tá, a equipe é, informou que ela deixou de ter febre, o que é um ótimo sinal, então o quadro de inflamação que ela tinha, ela começa a se recuperar e, e ela é, demonstra sinais de que está respirando melhor também, né, então, os médicos eh, têm apontado cada dia que passa eh, os sinais de melhora e eles já começam a discutir uma possível data para alta, tá? Então, eu quero dizer a todos e a todas que eu estou muito confiante que a nossa próxima roda, na terça-feira da semana que vem, com Sérgio Albergaria, onde trataremos o tema da suspeição do Moro, nessa próxima roda, a Guida já estará em casa e já vai poder nos assistir da casa dela. Quero acreditar nisso, estou confiante e sei que está todo mundo mandando energias positivas, né? Então é isso aí, vamos que vamos. Estou vendo aqui a Jaque comentando e também a Fabiana Ribeiro. Fabiana, futura conselheira de cultura, que vai assumir agora também, minha companheira lá, né? no mesmo segmento que eu, dos trabalhadores do Serviço Público Municipal. Bom, vamos lá. É, acho que de informe era isso mesmo. Nós, no final do ano passado, é, foi aprovado na Câmara Municipal três, três leis muito importantes para a cultura na cidade de Campinas. Né? É, elas têm um número sequencial. Né? A Lei 15.997 é, do Plano Municipal de Cultura, a Lei 15.998 do Sistema Municipal de Cultura a Lei 15.999 do Conselho Municipal de Política Cultural. Tá? O Plano Municipal de Cultura é um planejamento, toda uma discussão para garantia é, do direito ao acesso à, à política cultural na cidade na próxima década. Então, muitas cidades já fizeram essa discussão, Campinas agora fez também, e, e é um instrumento, muito importante, assim como o Sistema Municipal de Cultura. Nós estamos fazendo a discussão que o pessoal do SUS fez lá atrás, né, sobre um sistema, trabalhar integrado, em rede. É, a live de hoje não é sobre o Sistema Municipal de Cultura, nem sobre o Plano Municipal de Cultura. É um debate sobre gestão da política cultural. O debate de hoje é sobre participação popular. Mas eu quero enfatizar isso aqui porque o Plano Municipal de Cultura e... A, a, o, pró, o próprio sistema Municipal de Cultura só vão ter vida, né, só vão se concretizar e sair do papel, deixar de ser letra morta no papel e, e, e se, se materializar, se a gente garantir, antes de tudo, a participação popular. Por isso, o processo eleitoral do Conselho de Cultura ele é tão importante. Né? Tudo isso não teria saído sem participação popular e companheiros e companheiras que tiveram à frente do Fórum de Cultura, principalmente no último período, com destaque para uma grande amiga que é a Cassiane Tomilheiro, que merece nosso reconhecimento, é, o Fórum de Cultura pressionou muito para que tudo isso saísse, né? E, e a gente precisa reconhecer isso, tem limites, com certeza, tem um monte de coisa para ser melhorada, e, mas a gente avançou muito, essa é a verdade. E então a gente tem que reconhecer esse esforço de quem esteve lá e a partir de agora nós vamos dar continuidade, né? A Cassiane não estará no, no conselho, mas ela está passando o bastão para a gente e que a gente possa dar sequência nesse trabalho militante e nesse acompanhamento e fazer valer a participação eh, social e a participação popular na cidade de Campinas, né? Então a partir da public da aprovação dessa legislação, das três, mais especificamente da legislação do Conselho de Cultura, foi aberto um cadastro para que as pessoas pudessem votar no processo eleitoral do Conselho. Só podia votar quem tem envolvimento com cultura. Tá? Essa é uma regra da própria legislação. Né? Então o cadastro foi do dia 11 de dezembro ao dia 22 de dezembro ele era mais curto, depois foi ampliado, teve uma prorrogação de prazo, né? E o processo eleitoral, depois de vários adiamentos, né? Ele foi realizado dias 27, 28 e 29 de janeiro, tá? Então, quando a gente fez nossa última roda na semana passada, já tinha acontecido o processo eleitoral, já tinha acontecido a apuração, mas os resultados da apuração não haviam sido divulgados ainda. Então, a gente deixou para comentar hoje aqui, tá? 351 pessoas, perdão, 389 pessoas se cadastraram para votar, dos quais 359 foram efetivamente votar, 30 abstenções, tá? Quando eu digo foram votar, é, é força de expressão, né, porque inicialmente seria um processo eleitoral presencial, depois mudaram para o virtual, e aí ficou uma situação contraditória, né? Porque aquilo que o governo dizia para a gente no processo eleitoral do Camprev, onde a gente pedia para adiar e eles faziam questão de fazer aquela aglomeração toda, eles adotaram uma postura totalmente na contramão no processo eleitoral do Conselho, né? Onde a gente dizia que tinha, por ser um número menor de votantes, dava para fazer presencial, com todos os cuidados sendo garantidos, mas eles insistiram em fazer virtual né enfim cada circunstância eles defendem o governo defende uma posição de acordo com seus interesses uh, aliás como a questão dos feriados né porque eu, eu notei eu tenho pensado muito nisso né agora cancelaram os, os pontos facultativos de carnaval mas no ano passado estava antecipando feriado como 20 de novembro para poder manter as pessoas em casa agora que tem uma oportunidade de manter as pessoas em casa eles, é, o governo adota uma postura de, de cancelar o, os pontos facultativos, né? É, enfim, muita contradição aí. Mas é isso, 389 pessoas cadastradas, 359 votantes, 30 abstenções, dos que votaram, é, dos que se cadastraram, 351 da sociedade civil e 38 trabalhadores do serviço público municipal, né? O, dentro do conselho tem... É, trabalhadores do Serviço Público Municipal Eu vou falar os eleitos daqui a pouco, Valquíria é, Tem os trabalhadores do Serviço Público Municipal Tem os trabalhadores da cultura que são autônomos Estão na iniciativa privada, enfim é, E tem também os representantes do governo né? Então o, quem representa o governo é indicado né? O processo eleitoral é para trabalhadores do Serviço Público Municipal e para trabalhadores da cultura em geral, da sociedade civil, que são também trabalhadores da cultura, não interessa se é um trabalhador do serviço público municipal, se é um trabalhador autônomo, se é um trabalhador que está vinculado a uma instituição privada, é tudo trabalhador, entendeu? Aliás, muda muito se a gente pensar nesse conceito, muda, muda tudo né, com relação à correlação de forças do conselho, porque o conselho tem 19 pessoas que são da, da dita sociedade civil, ou seja, trabalhadores da cultura é, amplo senso, né? e tem é, 19 pessoas, entre aspas, do poder público. Mas se a gente lembrar que do poder público, 15 são indicações do governo, mas tem quatro eleitos pelos seus pares, ou seja, são os funcionários da secretaria, concursados, eleitos pelos seus pares, né? então nós temos 19 da dita sociedade civil, mais quatro trabalhadores, que vai dar um total de 23, que são todos trabalhadores, seja do serviço público municipal, seja da iniciativa privada, sejam autônomos, etc. e tal, seja lá a condição. Tem gente que não, não trabalha ainda, mas que tem uma militância, né? Enfim, são filhos de trabalhadores, né? Nós estamos falando de uma classe social, é importante frisar isso. E aí fica é, 23 de um lado contra 15, do outro lado do governo. Então isso não é pouca coisa e a gente precisa refletir sobre isso. Dos conselhos de cultura que eu tive contato, eu me lembro quando eu comecei a acompanhar a discussão de conselho de cultura, eu me lembro que é, havia um conselho na cidade que eram indicações de entidades, ninguém era eleito, cada entidade mandava lá seus indicados, eram os iluminados, né? o conselho virava um grande chá da tarde, porque os iluminados iam lá tomar... O chá da tarde com o secretário ou a secretária de cultura, né? E essas celebridades faziam seus lobbies, colocavam na mesa, né? Então é um espaço, por exemplo, onde havia é, uma pequena burguesia que fazia seus pleitos, né? Uma, sei lá, o cara era dono do, do ou a cara, né? Dono ou dona de uma academia de balé e, e usava dessa posição lá para garantir seus interesses dentro do, do, do Conselho de Cultura. Né? Esse formato que a gente tem agora com eleição, com essa quantidade de pessoas que foi envolvida no processo eleitoral, nós estamos falando de participação popular de fato, e a gente cria condições para uma maior fiscalização é, da política cultural, para uma discussão mais ampla, né? e onde não apenas interesses particulares estejam em jogo ali, não é só balcão, né, mas sim um debate mais profundo e mais amplo sobre a política cultural de Campinas. As condições são muito melhores para que isso aconteça. né. Lógico que isso depende dos nossos esforços, mas as condições estão dadas de uma maneira muito mais interessante. Né? É, bom, mandato... Durante dois anos, um ano o presidente vai ser a presidenta, a secretária atual de cultura, que acho que todo mundo aqui sabe, quem está atento aí na política da cidade, né? É também companheira do ex-prefeito, né? E ela será presidenta por um ano, e por um ano alguém da sociedade civil será presidente ou presidenta. E vai ter um revezamento, né? Quando uh, a secretária é presidenta alguém da sociedade é vice e vice-versa, depois inverte, né? O conselho é deliberativo, essa é uma grande novidade, essa discussão está posta desde a época que o PT governava o país, inclusive o PT usava o Ministério da Cultura para forçar as prefeituras a fazerem essa discussão lá atrás, e... mas o golpe interrompeu tudo isso, né? Então o governo federal, por exemplo, ia condicionar a repasse de verbas é só se, só ia acontecer se as cidades tivessem plano de cultura sistema de cultura conselho deliberativo né e o golpe interrompeu esse processo e esse processo ele se conclui aqui na cidade de Campinas por conta da pressão social né porque teve cobrança e eu acho que isso é muito válido a gente tem que levar isso em consideração né é, então atendendo aí é, o que a Valquíria questiona vou falar que os nomes que estão entrando no conselho, alguns a Valquíria vai conhecer, nem, nem preciso dar o um mapeamento aí, viu, Valquíria? É... Bom, câmara... o conselho ele é dividido em câmaras setoriais, tá? Câmaras territoriais, os trabalhadores do serviço público eleitos, os indicados pelo governo e entidades de pesquisa, que no caso, universidades, né? Então, a divisão é assim, ó. Cidadania, as câmaras eh, temáticas, cidadania cultural, artes, culturas populares tradicionais, memória e patrimônio material e imaterial. Depois vem as câmaras territoriais, depois a pesquisa, eh, depois os indicados do, do governo e depois mais os representantes dos trabalhadores do serviço público. Trabalhadores do serviço público, quatro representantes. Tá? Eh, o governo... 15 indicados 9 da Secretaria de Cultura mais a secretária dois assistência social um do desenvolvimento econômico um da Finanças e um da educação pesquisa é um indicado territoriais são sete dividido por regiões e as câmaras temáticas tem três cidadania cultural três de artes três de culturas populares tradicionais e dois de memória e patrimônio material e imaterial tá Aí os nomes, vamos lá. É, Câmara Setorial das Artes, três nomes, e três, três titulares e três suplentes, né? Titular, Tiche Viana, Daniel Esquarize e Natália Junqueira Botelho de Azevedo. Suplentes, Raquel Gouveia, Luiz Augusto dos Santos, Ana Cristina Igreja Zamont. Essa de artes. Depois a Câmara Setorial de Cidadania Cultural, Fili Os titulares, Felipe Concon Costa, Hélio Augusta velar Paula Augusto Galati Gaino, suplentes, Juscelino dos Santos Augusto, Hélice Natália Botelho e Luciana Menato da Silva. Depois, culturas populares, Maria Lúcia Quirino de Castro, mais conhecida como Lúcia Castro, é, Andréa Cristina dos Santos, suplente, que é Andréa Preta, Suplente da Lúcia. Marco Simplício, Mestre da Capoeira, titular. Fábio Gabriel da Costa, suplente. E Samuel Ferreira Quintans titular. Gabriela Pereira Pardim, suplente. tá? Depois, Memória e Patrimônio. Andrea Mendes, titular. Sônia Fardim, suplente. Matheus Albino, titular. E Rogério Tufaile Kovácski Bezerra, suplente. Tá? Essas são as setoriais. Aí vem as territoriais. Câmara Territorial Centro e Sudeste. Titular Ciro, do Hip Hop, Daniel Alves. E o Jean Marcel de Moraes, suplente. Territorial Leste. Carlos Fernando Ribeiro Machado, titular Neander Heringer, suplente. Leste é Joaquim Egide Souzas, né? Câmara Territorial Noroeste, AR5 e 13 Leila Cursino Batista, Gabriel Vinícius de Almeida, titular e suplente. Câmara Norte, Barão Geraldo, Alice Possani, Daniel Salvi, Cautela Lopes, titular e suplente. Câmara Territorial Oeste, Nova Aparecida, Padranchieta, Marcos Euner Benuto, titular, Enio Samuel de Freitas Lorenzetti, suplente. Câmara Territorial Sudoeste, Silvio César Leme, titular, Lia Mara Bueno, suplente. Luiz Eduardo Ramos Ferraz, da Região Sul, titular, Jônatas Aparecido Silva, suplente. Entidade de pesquisa: eh, Wagner Romão, titular, Carmen Lúcia Rodrigues Arruda, suplente. Os trabalhadores da Secretaria de Cultura, eleitos. Titulares, Orestes Augusto Toledo, Mário César Borges Marques, Fabiana Ribeiro, Adriano Bueno. Suplentes, Flávia Balheiro, Daniel Fábio Danzi Sálvia, Américo Batista Vilela e Juliana Siqueira. Ok? Esses são os eleitos. Tudo isso aqui, a gente, pode, a gente vai publicar depois aí um link, onde isso aqui onde consta a ata do processo eleitoral, tá? É... Então, atendendo aí ao pedido da Valkyria, eu já ia fazer isso, é... mas atendendo também ao pedido da Valkyria, acabei de ler aqui as pessoas que foram eleitas. Nosso balanço é que o conselho está bem interessante, comparado é... com o que já foi no passado, né? O conselho é um conselho é... com muita representatividade, muita diversidade, é militância gente militante compondo o conselho é, muita representação de partidos de esquerda aí gente do PSOL do PT e do PCdoB principalmente é, o governo não conseguiu se articular com fôlego para participar do processo essa é a realidade tá é, embora havia assim um certo receio mas o balanço é que o governo não, não conseguiu jogar peso nesse, nesse processo não, tá? Então vai ser um processo, vai ser interessante, né? Nós teremos nos próximos anos esse instrumento de participação popular para fazer o debate sobre a política cultural na cidade de Campinas e fazer pressão para cima do governo, cobrar, e isso vai ser muito interessante, né? Uh, eu, lógico que a gente pode aprimorar ainda esse conselho, né? Tem uma figura eh, que nesse conselho acaba não aparecendo, mas que alguns outros, como por exemplo o Conselho de Saúde, tem, que é a figura do usuário. Né? No nosso caso não seria um usuário, seria aquela pessoa que vai fazer a, a fruição né? das políticas de cultura da, da cidade de Campinas. Né? Aquela pessoa para quem é direcionado, ele não é um fazedor de cultura, ele não é um trabalhador da cultura, ele pode ser um trabalhador de um outro segmento e, mas ele vai usufruir da política cultural é, esse formato de conselho ele acaba não tendo essa representação e eu acho que é algo que a gente precisa pensar a gente precisa refletir a respeito né? E mas isso não é de maneira nenhuma uma crítica às pessoas que estiveram envolvidas nessa discussão é, porque a gente sabe dos limites no, nesse debate no âmbito da cultura, diferente de outros segmentos é, onde um número muito grande de pessoas já tem a noção de que aquilo é um direito. Né? Então, tem uma grande quantidade de usuários, de postos de saúde, né? de, de atendimento público é, na saúde mental, e essas pessoas têm uma noção de que a saúde é um direito. Né? Então, isso facilita esse diálogo e essa construção dessa participação é, com, através desse canal, né, na cultura isso é muito difícil, se vocês pegarem os movimentos sociais que pautam a cultura na cidade de Campinas, todos eles são compostos por trabalhadores da, da cultura, né, são os fazedores de cultura que vão pra rua, e isso acontece muito em função é, da, da limitação, né, da falta da percepção de que cultura é um direito, cultura não é apenas é, um luxo, né, para alguns segmentos cultura é, é um direito e, e é um direito tão necessário quanto outros né é, tirem a cultura da população para ver se não vai ficar todo mundo louco aí no meio dessa quarentena todo mundo fechado em casa né vamos cortar tudo aí os serviços de, de filme por streaming o um entretenimento a gente pode discutir se essa cultura é, por exemplo, que está tão comentado aí do, do, do, nas TVs abertas, né? é, a gente vai, pode debater a qualidade. Né? Eu acho que esse é um debate que tem que ser feito. Mas, indiscutivelmente, a gente precisa de cultura. Né? E, e a classe dominante, quem domina, a burguesia, sabe muito bem que a gente precisa de cultura, sabe do poder da cultura. Né? O Bolsonaro e o fascismo sabem da importância da cultura. Então, nós da esquerda, a gente precisa se atentar para isso também, né? Inclusive, companheiros e companheiras que estão aí atuando em partidos de esquerda, em sindicatos, né? E na, você entra no sindicato, lá tem uma televisão ligada no, no programa é, de, de TV, da, da TV aberta, de péssima qualidade, né? E cadê o nosso investimento é, numa cultura com outro norte, né? Referenciada na classe trabalhadora. Esse é um debate que a gente precisa fazer, né? Senão a gente vai ficar consumindo aquilo que... A gente é super radical na hora de fazer todos os debates possíveis imagináveis, mas depois a gente volta para casa e vai consumir a cultura que a burguesia produz e, e, e nos empurra goela abaixo, né? Então fica aí o um puxão de orelha para partidos políticos, para sindicalistas, centrais sindicais para que a gente possa pautar uma cultura por um viés é, que seja referenciado na classe trabalhadora. É, essa é a grande, esse é um grande desafio que as esquerdas têm, é, porque a direita tem noção da importância da, da cultura, tem projeto né, e estão pautando aí. Tem dado baile na gente, inclusive, em alguns segmentos, aí, como redes sociais, por exemplo. Né? A gente tem tido dificuldade... De operar, lógico que eles têm um poder econômico a favor deles, né? Mas isso sempre foi assim: se a gente não, não, não usar aí do, do, das, das ferramentas disponíveis para fazer, implementar mudanças, a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? É, tem um comentário aqui, Sebastião Lima, boa noite, saudações socialistas, é, a Jaque tá dizendo que tem muita gente boa no conselho, muita gente nossa, com certeza, viu, Jaque? Vai ser um conselho muito interessante e eu estou ansioso para começar a participar. É, melhorou muito a representatividade, comentário da Jaque. A Valquíria está perguntando como funciona esse conselho, qual a frequência de reuniões, se é deliberativo e se são voluntários. Os conselheiros são voluntários, tá? É, o conselho é deliberativo, essa é uma grande conquista, porque não, não tinha, não, nunca teve conselho deliberativo em Campinas. A frequência das, das reuniões ainda não está definida, isso vai ser organizado a partir de agora. O conselho não tem regimento interno ainda, porque é o primeiro processo eleitoral a partir da aprovação da nova lei. Então vai ter que organizar tudo a partir de agora. Né? E, e é isso, está tudo na nossa mão. Frequência de reuniões, funcionamento, isso a gente vai discutir. Mas eu vou postar depois aqui a lei do conselho, que é o parâmetro que serve de base para as discussões do conselho que a gente vai fazer. Tá? É... Mas é isso, conselheiros voluntários, conselho deliberativo pela primeira vez Queria é, aproveitar a pergunta da Valkyria para dizer uma coisa aqui Tem muita gente, tem alguns espertalhões por aí Fazendo falas bem equivocadas por aí Dizendo assim, ah mas o governo do PT em Campinas Não desenvolveu um conselho de cultura mais participativo é, Eu queria primeiro eu queria dizer o seguinte, essa pessoa usa como parâmetro uma política que foi desenhada lá no Ministério da Cultura pelos governos do PT durante oito anos de Lula e seis anos, anos de Dilma, né? foi desenhado esse modelo de, de participação popular que está sendo implementado aqui na cidade de Campinas a partir dessa referência, né? e as pessoas usam essa referência do PT para criticar o PT aqui de Campinas com a base do que o PT produziu nacionalmente. É um negócio muito louco uma coisa dessa, né? É, mas é importante frisar aqui o seguinte, o PT foi governo na cidade de Campinas antes dos tempos, desses anos dourados aí com Gilberto Gil, ministro da, da Justiça, né? Nós pegamos um comecinho ali, mas o que está posto como referência hoje não existia na época, né? E no nosso governo existia um, um instrumento que também era deliberativo e que fazia essa discussão, que era o orçamento participativo. Né? Então não tinha assim, uma preocupação insana é, de repensar o Conselho de Cultura num primeiro momento, porque é, o OP cumpria com essa tarefa. Né? É, se isso foi correto, se não foi porque depois o OP foi destruído, a gente pode discutir, mas o Conselho de Cultura também poderia ter sido destruído, né porque é, é isso, se não tem organização popular, organização na base, pressão social, para que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer. Né? Agora, dizer que o governo do PT aqui em Campinas não tinha uma política de participação popular, cara pálida, não seja desonesto, hein não, eu quase cito nomes que eu não aguento, não seja desonesto cara pálida, porque se tinha e, e era uma política muito interessante, que envolvia o conjunto da gestão pública e fazia o debate de uma forma muito interessante, que era o orçamento participativo. E a partir de então começa a discussão de conselhos, de conferências. As primeiras conferências de cultura, elas acontecem naquele momento, né a partir do momento que o PT assume a prefeitura. Mesmo com todas as, as interrupções, né? o Jorge Colle assume, depois ele desiste, entra o Marcos Tonhon, a Toninha assassinado, foi tudo muito caótico. Aí depois chega o Walter Pomar e toca até o final. Né? Mesmo com todos esses problemas, né? havia uma política de participação popular através do orçamento participativo, teve conferência de cultura, né? e havia um conselho que funcionava nos moldes como na época isso era essa política era concebida, né? e, mas que a gente pôde avançar mais agora. Né? Enfim, é, eu posso falar com toda tranquilidade que dos governos do PT para cá, nenhum outro governo, nem Hélio, nem Jonas e nem o próprio Dari agora, nenhum outro governo teve uma política de participação popular comparável com a política de participação popular do governo do PT, da gestão Toninho e Zalene. Falo isso com muita tranquilidade, porque fui representante de, da temática de cultura no orçamento participativo e fui eleito na Assembleia Temática de, de Cultura, participei do COP, acompanhei toda essa discussão e posso falar com muita tranquilidade que participação popular era uma coisa muito séria e que não tem nada a ver com, com essa coisa que esses governos atuais utilizam, na verdade, porque sabem que, que se não tiver vai ter muita pressão, né? Então tem que ter algum mecanismo, tem que ter. E, e aí nessas brechas a gente atua, faz cobrança e tal, né? É, mas daí a dizer que são governos abertos à participação popular? Não são, né? São governos aí que vão tomando porrada e começam a se mexer na medida que, que, que, que a burdoada vai chegando, eles começam a se mexer. Foi assim que as coisas aconteceram, mas ó, aconteceram depois de muito tempo. Nesse debate sobre o sistema municipal de cultura, sobre o plano municipal de cultura, sobre o conselho de política cultural, esse debate tem muitos anos nessa cidade, entendeu? Teve uma proposta lá atrás que foi engavetada pelo senhor Ney Carrasco, né? que foi efetivamente um Carrasco para as políticas culturais da cidade de Campinas, né? e que desde lá essa luta continuou, veio uma outra proposta construída depois por dentro do, do fórum e que consegue ser viabilizada no ano passado, mas foram muitos anos de luta, né? Então, quer discutir participação popular? Eu topo, eu topo, tá? E, mas vamos fazer a conversa por inteiro, ok? É... Valkyria está dizendo aqui que cultura é fundamental, principalmente para quem vive nas periferias, é transformador e civilizatório, Concordo totalmente, nem tenho nada a acrescentar a esse comentário. É, Jaqueline está dizendo que a gente tinha também várias atividades culturais nos espaços públicos, aliás, revitalizamos muitos desses espaços na época, a própria ocupação da Estação Cultura, né? Gente, veio na Estação Cultura Cidade Negra, Belchior, sabe? É... Nós tivemos em Campinas o Rapa, nós tivemos, sabe, é... Elba Ramalho, enfim... É, tô citando alguns nomes aqui, né? Projetos de, de samba super legais com vários bambas vindo do Rio de Janeiro para cá, enfim. Tinha evento, tinha programação, tinha revista com programação. Hoje a revista deixo, nossa revista da Secretaria de Cultura deixou de circular porque não tinha programação para botar nela, gente. Essa é a condição de, de funcionamento da Secretaria de Cultura nos últimos governos aqui. Então, assim, tem que dobrar várias vezes a língua antes de falar do, do governo do PT. Né? A Valkyria está dizendo que desonestos vivem expondo o nome do PT, criticando as nossas políticas públicas, temos que começar a expor o nome desses babacas. É, Marcelo está dizendo que no governo Jacó também houve avanços na participação popular na cultura, conselho bem avançado e que depois regrediu, concordo também. É, Jaqueline está dizendo aqui, Paulinho da Viola, Elza Soares, Sérgio Mamberti apresentando artistas, com certeza, Racionais MCs, no Hip Hop veio MV Bill, veio de Menos Crime, Consciência Humana, Facção Central, é... Realidade Cruel, enfim, nossa, se eu começar a citar aqui, veio todo mundo na época, os bambas do rap na época, naquela geração, né? Vieram todos aqui na cidade de Campinas, SNJ, enfim, poderia citar aqui nomes... É, indefinidamente. Né? Foram muitos. E, enfim, foi um, foi um processo bastante interessante. Comparado com o que tem hoje, a Estação Cultura sobreviveu durante muito tempo da iniciativa de algumas pessoas é, por dentro do governo que viabilizaram que a sociedade usasse, ocupasse o espaço para manter o espaço vivo. Mérito das pessoas, pessoas como a Cecília, é, entre outras, que é, de alguma maneira viabilizaram é, um diálogo com a sociedade e permitiram o uso desses espaços, né? Mas vamos falar de uma política cultural promovida por governo é, no, na Estação Cultura? Quando, quando teve? Quando foi a última vez, né? É, acho que isso, a gente precisa problematizar essas questões aí. Ligia Prando, boa noite. Está acompanhando desde o início, apenas não tinha conseguido cumprimentar. Obrigada por compartilhar notícias da Guida. A Guida tá super bem, logo estará com a gente na roda aqui. Valeu, Lígia. Lígia assídua, tá sempre com a gente. Fabiana Ribeiro, dizendo aqui que o Lagos cortou a revista por acordo com a imprensa e que o Ney não queria revista. Ele era contra qualquer tipo de publicação, o que é um absurdo. Inclusive, a gente, o próprio Diário Oficial é, era um, um jornal né? E, com notícias. E, enfim, era outra... Outra situação, né? Imagino que não poderia fazer um governo de esquerda num contexto como esse atual, com internet, com todas as ferramentas que a gente dispõe hoje, né? Seguramente faríamos muito mais, seria possível fazer muito mais, né? É, Andréa Preta, boa noite. Outra conselheira, tá cheio de conselheiro nessa live, né? Andréa Preta, Fabiana, e muito bom ver vocês. Marcelo está dizendo aqui que um destaque da gestão petista foram os agentes culturais nas regiões de Campinas. Ali se realizou um primeiro censo da cultura de Campinas. Verdade, eu fui agente cultural na Regional 13, a maior de Campinas, e foi um desafio muito grande. E eu me lembro que foi um processo muito, muito interessante. Né? Todas as regiões, todas as, as administrações regionais, elas contavam com um agente cultural. E, e era possível fazer um trabalho intersetorial muito interessante e, enfim, seria muito legal reeditar eh, hoje, né, com toda a informação, com toda a atualização eh, nos programas de, de governo, não só do PT, mas da esquerda de um modo geral, né, seria bem interessante. Valkyria tá dizendo que foi um período que tivemos mesmo cultura na cidade, a estação cultura vivia cheia, com muitas atividades e era bom demais. Concordo, Valkyria, eu vivi intensamente esse momento, é, seja como conselheiro do orçamento, de, orçamento participativo, seja depois como servidor público, depois passei num concurso público, passei a trabalhar na Secretaria de, de Cultura, onde estou até hoje, e le, me lembro com muito carinho, fiz grandes amigos nessa época, e tenho muitas boas lembranças, e, e sonho que um dia a gente possa reeditar. Né? É isso, gente, o que, o que tínhamos para hoje... Era mais esse informe sobre o processo eleitoral do Conselho. Fabiana está dizendo aqui sobre o mapeamento da cultura, que não se tem mapeamento. É, na verdade, quem tem feito esse trabalho, pelo que eu tenho acompanhado, é uma iniciativa da sociedade civil, né, de, de representantes do fórum, e, porque a Secretaria de Cultura não não deu continuidade no censo. né? Um trabalho desenvolvido pela Sônia Fardim, inclusive, lá no, no governo Toninho Zalei. É isso, gente. Queria agradecer a todos e a todas. Na semana que vem, terça-feira, agora a gente faz as rodas na terça-feira, porque na segunda-feira estava coincidindo com as reuniões do Fórum de Cultura, e eu quero poder voltar a participar nesse ano, então vai dar para conciliar, mas também porque a gente pre pretendia ter a guida aqui muitas vezes com a gente, sempre que possível, e na segunda-feira a gente competia com as sessões na Câmara Municipal, né? Então, a partir de agora, as rodas, toda terça-feira, 19 horas, aqui na fanpage do CCB, o Centro Cultural Esperança Vermelha. É, semana que vem, o nosso tema é a suspeição do Sérgio Moro. Nosso convidado é o Sérgio Albergaria, um velho camarada que estará de volta aqui com a gente mais uma vez. Estou muito feliz com esse retorno e, Sérgio, que... Discutiu muito com a gente aqui durante o golpe, depois do golpe, e que vai voltar aqui porque a gente ainda está discutindo esse tema, né? Que é a anulação do, do processo do, do, do Lula, né? A partir da suspeição do Moro. Então, terça-feira da semana que vem, 19 horas, Sérgio Albergaria aqui com a gente e a gente vai fazer mais uma roda de conversa do CCV. É, no futuro vamos fazer outros debates aí que a gente só. Pontuou hoje, né? Sobre o Plano Municipal de Cultura, sobre é, o Sistema Municipal de Cultura, a gestão da política cultural. Vamos convidar pessoas do Conselho para estar tá falando aqui. A gente vai organizar isso muito bem no futuro. E por hora era só mesmo dar um informe sobre o processo eleitoral do Conselho e dizer que o Conselho vai começar a funcionar e que isso vai ser muito bom para a cidade de Campinas, tá? É, a Paula Viana, a nossa grande companheira, no apoio técnico aí deixou nossos dados para doações, quem quiser fazer PIX, o número do, do, do PIX é, o código, a chave PIX é o número do CNPJ que a Paula já postou aí, deposite qualquer quantia, tudo é válido para a gente pagar nossas contas e para que a gente possa manter o Centro Cultural Esperança Vermelha funcionando. Semana que vem, quem sabe, com a Guida já em casa e podendo nos assistir é, aqui eu e o Sérgio Albergaria na próxima roda. Valeu, gente, agradecimento a todos e a todas, essa live fica disponível assim que ela carregar, então ajudem a compartilhar para chegar no maior número de pessoas possíveis, tá bom? Abração a todos e a todas, até terça-feira que vem.